Olá, meu nome é Melissa. Na é um feliz 2021! Contente 2021! Talvez alegre 2021! Satisfeito 2021! Legalzinho! Ah, que seja melhor do que o ano passado. visto pelo título deste vídeo que eu vou fazer previsões para 2021 e deve estar pensando nossa mas a Melissa ela sabe ver o futuro na borra do café borra nenhuma não tem nada aqui porque na verdade essas previsões não são místicas elas são simplesmente observação da nossa sociedade não tem magia nem tecnologia é só sei lá ciência mesmo social então, eu resolvi fazer sete previsões divididas em temas. A começar, a primeira a previsão é sobre este país, não é esse pindorama, esse Brasilzinho que nós vivemos. E a minha previsão para este país é uma previsão política. Eu tenho quase absoluta certeza de que esse ano, finalmente, o Bolsonaro cai. Mas aí você me pergunta, mas Melissa, o oh Melissa, você não falou que são previsões trágicas para 2021 Bolsonaro cair é ótimo é ótimo mas como tudo nesse país como a nossa vida está acostumada o que é ótimo também tem os seus problemas primeiro eu quero dizer porque eu acho que o Bolsonaro realmente vai cair em 2021 primeiro porque o mais está sentado em sei lá um de bengala de pedidos de impeachment para o Bolsonaro e você e eu e o subumafu e todos estamos pensando, por que por quê, por que Maia? Você não deu entrada em nenhum desses pedidos de impeachment, ou, ou, por que será? Bom, a resposta é muito simples, agora o governo Bolsonaro tem dois anos, né? E em caso de impeachment, nós já aprendemos que né, os impeachments nesse país, eles não são por motivo nenhum, a não ser joguetes políticos. Certo? E aí vai rolar um impeachment pra retirar o Bolsonaro e entrar o um Muro. Fizemos dois anos né, de mandato, agora está permitido retirar o fantoche que está na presidência usando seus poderes apenas para não prender seus filhos e colocar alguém mais maleável, né? Mais correto, com a agenda política em andamento. Porque se vocês não perceberam, mais ou menos funciona assim o governo. O Bolsonaro fala uma merda e aparece um dos seus ministros, ou o vice-presidente, ou algum militar. Fala, não, Fred é Bolsonaro, liga pra ele, não, o que você me falou é um pouco equivocado. O tempo inteiro tem gente do governo corrigindo o que o presidente está falando, porque afinal de contas, o que o presidente está falando? Ninguém entende muito bem, porque não tem muito o que entender. E diria mais, vai cair o Bolsonaro, mas antes vai cair o Carlitos, vai cair o Flávio, acho que só sobra o Dudu o Bananinha, porque né, tem que sobrar um aí. E um dos motivos da gente adiar esse impeachment é não dar força política para uma nova eleição. Porque vai que o Bolsonaro consegue, sei lá, emplacar o Flávio Bolsonaro presidente, né, numa futura eleição. Então para a gente não ter esse risco, é mais fácil criminalizar os filhos dele e depois arrumar um impeachment para ele sair e abrir vaga para uma nova pessoa mais... Fácil, né? Que aí também serve para a visão internacional olhar para o Brasil e falar nossa, eles conseguiram tirar aquele presidente horroroso e colocar alguém mais moderado, né? Uma pessoa que pelo menos tem o que? Retórica, sabe falar. O Mourão é bom? Não é. E essa é a grande questão para a gente. Por isso que é trágico. É trágico porque a gente tem certeza de que os impeachments nesse país eles são feitos para a manutenção do status quo. E também é trágico o Mourão não vai melhorar a nossa vida. Não dá pra gente se prender a isso, essa verdade não é verdade. Ela é mentira, ela é uma falácia, ela é uma tragédia. E a consequência dessa previsão para o país é a minha previsão para o mundo em relação ao país. Porque, como eu disse, as pessoas vão começar a parar de falar tanto no Brasil. Porque o grande inimigo, essa figura do Bolsonaro, que representa em si uma sequência de discursos terríveis, vai sair de cena. E aí, junto com essa saída de cena, sai um pouco um pouco a ideia de que o Brasil é um país fascista. Por mais que o Morão também seja aliado à outra direita, mas é uma questão de imagem, certo? Você tira essa imagem com um grande golpe popular, como se as instituições estivessem funcionando, e substitui por uma outra imagem. E a partir desta substituição, a nova imagem pode ser trabalhada de forma diferente, certo? Então o mundo vai seguir como se o Brasil estivesse ótimo e cagando para a nossa cabeça, certo? Inclusive a comunicação entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos vai ficar muito mais fácil com a saída do Bolsonaro e é exatamente isso que né, o status quo, as pessoas com dinheiro, 1% por cento da população, deseja. A minha previsão para a saúde desse ano nada mais é do que uma terceira onda de covid, porque nós vamos ter um processo muito doido, que é a euforia da vacina versus a realidade. Né? Porque independente de termos ou não vacina, que a gente vai ter até o final do ano que seja, mas essa esperança da vacina vai andar em conjunto com o um aumento terrível dos casos de Covid, porque já deu para perceber que as pessoas estão cagando e andando, curtindo o seu ano novo, aglomeradas não se importando muito bem. Então o Brasil vai inaugurar uma novidade, não é mesmo? Vai inaugurar a terceira onda do Covid, provavelmente vai começar aí no carnaval, porque você, sim, você, não consegue ficar em casa com o cu quieto. Você vai ter que sair, chupar a rola embaixo de uma árvore do aterro do Flamengo num bloco de carnaval cheio de padrão, para depois matar a sua tia Vó Bernarda, tudo em prol da sua famosa saúde mental. Então aí, por março, abril, durante a quaresma, vai morrendo os velhinhos, na Páscoa nenhum deles ressuscita no terceiro dia isso vai entrar paralelamente com a volta ao novo normal, com os nossos vários protocolos de segurança, né? Porque a gente não sabe quais são, mas estão cumprindo todos. Quais são os protocolos de segurança? Você sabe? Eu não sei. Mas estão seguidos todos os protocolos de segurança, estão sendo seguidos à risca, e aí, portanto, vai todo mundo continuar morrendo mesmo, porque ninguém se importa, né? A gente já passou da barbaridade para a necropolítica do dia a dia mesmo. É isso aí. Né? Não tem nenhuma boa previsão mesmo, não. O que nos leva à nossa questão da família. Esse ano você vai passar muito mais raiva com seus familiares, porque eles vão querer ir para rua. Seus pais, seus avós, seus idosos, eles não vão mais ficar em casa. Vai ser mais difícil controlá-los com o cu aquietado nas suas aposentadorias, porque já tem vacina, porque o presidente disse que não é nada, porque a máscara não funciona, porque vai virar jacaré, porque tá tudo normal, porque o banco vai funcionar... De, no horário comum, enfim, não é mesmo, as pessoas vão querer ir pra rua, você vai bater a cabeça com ela, seu tio Bolsonaro vai dizer que não pegou e foi só uma gripezinha, mas a sua tia a avó vai morrer, mas aí ele vai dizer que é porque ela era velha e tinha que morrer mesmo, você vai ficar Cada vez mais irritado, irritado, irritado com os seus familiares e provavelmente vai querer se mudar da casa dos seus pais, se você não morar com eles, ou se mudar de país, ou se mudar, sei lá, de O que nos leva a nossa previsão de dinheiro. Porque se a família tá ruim, o mundo tá ruim, a sociedade tá ruim, o dinheiro. Vai continuar ruim, porque durante a pandemia, os milionários ficaram cada vez mais milionários, e os pobres ficaram cada vez mais pobres. Agro é pop, agro é tudo, agro é exportação. O preço de 5kg de arroz está a 30 reais. O pobre vai ter que comer farinha ou macarrão, e farinha provavelmente, sei lá, de milho, porque a de trigo também Tá uma fortuna, o pão está caríssimo. Então seu dinheiro em 2021 vai render cada vez menos, porque os víveres, os víveres estão pela hora da morte. Isso tudo porque nós não temos mais aquele partido que estragou a nossa vida e que fazia a manutenção mínima do mercado interno. Lembra? Lembra quando todos os nossos programas eram o preço do tomate? e não o preço, sei lá, de todos os outros itens da cesta básica, porque são eles que vão sofrer um aumento absurdo, enquanto nós não temos mais o que é auxílio emergencial, e o que nos leva a uma questão de dinheiro, assim, uma previsão, dinheiro 2.0, o crescimento da violência, né? porque se as pessoas não têm dinheiro, elas não têm como sobreviver, elas são obrigadas a cometer pequenos delitos ou grandes delícias, porque elas precisam comer e alimentar os seus, não é mesmo? Então a gente vai ter aqui uma escalada da violência que vai colaborar também com toda a situação política de bandido bom bandido morto, e assim, é tudo essa grande, caiu até a unha aqui de desespero, e eu não vou colá-la de novo, que já deu muito trabalho. Mas Melissa, vamos falar de coisa boa, vamos falar de previsões do amor, como é que eu vou ficar de amor, como é que vai ficar o nosso coração em 2021? Olha, vai ficar carente, né? E a carência faz coisas terríveis. Porque nesse processo todo mundo se é obriga a voltar pra rua, as pessoas vão continuar saindo, vão pro bar, a vida vai voltar ao normal com a avó tudo morrendo. Talvez o um amigo seu morra também, mas pois é, né? É isso que acontece. Talvez uma pessoa que você gosta do amor também morra, mas aí é um caso isolado. Né? são só parte aí de 200 mil pessoas que morreram, só mais um menos um, o que, que faz? Mas você, você que está carente, você que está fragilizado, provavelmente com um parente que você morreu de covid, você vai se amarrar com a primeira pessoa que te der atenção que é isso que a gente faz quando a gente está muito carente. Estamos carentes de tudo, estamos carentes de afeto, estamos carentes de sexo, estamos carentes de companhia, estamos carentes de ir para rua. Então caso você se apaixone, a probabilidade de você se apaixonar por outra pessoa igualmente carente, que só quer o quê? Ou qual a lacuna que a pandemia deixou na vida dela é grande. Talvez dê certo, talvez não dê, provavelmente não dará, mas vamos ser positivos, não é mesmo? Tal qual o exame de Covid da sua tia Eva Bernarda eu como sou uma bela professorinha não posso terminar as minhas previsões sem falar da questão da educação, esse pilar que sustenta esse país incrível e com grandes alegrias. Nesse ano de 2021 nós vamos ter o seguinte cenário da educação. as pessoas brigando pela volta da educação presencial versus as pessoas dizendo que o EAD é o futuro. Isso vai ser um grande embate, porque os sindicatos dos professores não querem que os profissionais de educação retornem né, para a sala de aula, que é um ambiente perfeito a propagação dos vírus. Né? Então assim, não é legal, bacana, interessante que as aulas presenciais voltem. Mas também, né, se o pai da criança, mãe da criança, tia da criança, a responsável legal da criança, está voltando a trabalhar no novo normal, a escola que se adapte, que não dá para deixar, por exemplo, uma criança de 7, 8 anos em casa sozinha, não é mesmo? Até porque a empregada já morreu de covid, porque ela tá do SUS, então não tem outra para tomar conta. Precisamos mandar para a escola, para os educadores que estão preparados. Inclusive, não sei se vocês perceberam, mas não se fala mais em homeschooling. Educação domiciliar, que era o futuro, agora é o passado. O negócio é mandar a criança para a escola mesmo, independente se vai matar de Covid o professor, a mãe do professor, a tia do professor, a esposa do professor, não interessa. Mata o professor, o professor agora tem muito, formou bastante, forma sempre, ele dá para botar um novo e, tal, e faz umas apostilas bota na máquina e tá bom. Então vai ser isso, né? As pessoas discutindo pra voltar a educação, vai, ah, não, vai ter ENEM, vai ter tudo normal, enquanto né, os profissionais de educação vão ficar discutindo aí pra essa coisa do EAD, que na verdade não é EAD, né? Porque se ainda fosse EAD, é mas não é, é uma gambiarra, é uma gambiarra à distância, um GAD. Bom, era só isso que eu queria prever neste vídeo para 2021. Se você tem alguma previsão mística, social, científica ou não, deixa aqui nos comentários. Se você acha que é 2021 vai ser muito melhor do que 2020, me dê esperanças, escreva aqui embaixo. Se eu responder, talvez você não tenha mais esperanças, mas que é um joguinho, né? Que a gente vai fazendo uns com os outros. Eu queria agradecer a todos e todas por terem assistido os vídeos do ano passado e sei lá como é que vai ser esse ano, esse negócio todo. Né? estaremos aqui juntos, felizes, não sei, juntos, talvez, não é mesmo? Obrigada, eu vou sair por ali com uma unha a menos e a gente se vê num próximo vídeo, ou não, sei lá, né? Eu, na verdade, eu não consigo sair daqui, porque essa roupa é muito grande. Essa roupa foi é feita por pau um palco, então eu vou ficar aqui mesmo, tá? Um beijo. As previsões do futuro agora para este canal, não sei. Tenho vontade de fazer? Não tenho. Tenho outra coisa para fazer na minha vida? Não tenho. Vou continuar fazendo? Vou continuar fazendo. Para que eu poder dar desculpas de que eu estou ocupando a minha mente com algum projeto. Então, por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares, grupo do Zap, me ajuda.